É isso mesmo, eles ganharam 800 reais em um único dia de trabalho Sendo motorista por aplicativo Mas será que isso é possível de verdade? <risos> Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai saber Mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal E no final, se gostou, compartilhe esse vídeo também isso. Você pode estar se perguntando, será que isso é possível de verdade, você faturar tanto? <risos> é, eu também fazia a mesma pergunta. Eu trabalhava na empresa e acordava às 4 da manhã para poder sair às 4:40 para poder bater o um ponto às 6 horas da manhã. Então o meu tempo que eu tinha para poder acordar até chegar na empresa já era um grande trabalho. E depois eu ficava lá vendendo as minhas horas para depois eu retornar para casa. Isso demoraria mais de 10 horas de trabalho. Então, foi quando eu tomei a decisão de ser um motorista de aplicativo. Mas se você já é motorista de aplicativo e fala assim, ah, meu Deus do céu, eu não consigo atingir essas metas e chegar a ter um bom faturamento em horas de trabalho. E aqui eu venho para lhe dizer que existe três ingredientes que você pode incrementar, que é o esforço, a dedicação e a coragem que você precisa ter para você sair para as luzes e começar a trabalhar. Muito bem, os caras faturaram muito, R$ reais em um único dia de trabalho, mas esse único dia de trabalho representou para eles trabalhar as 24 horas seguidas sem parar, só pararam para poder fazer live. Por aí dá para perceber que você não precisa trabalhar as 24 horas. E se trabalhar você vai faturar muito, então quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar, quanto menos você trabalhar, menos você vai ganhar. Você fica no meio termo, que não trabalha as 24 horas, mas que trabalha as 8 ou 10 horas, está de bom tamanho e você vai faturar muito. Primeiro foi o Juliano que trabalhou com o aplicativo da Uber, Uber Black por sinal, faturou bem. Depois o Felipe que é motorista Prime, que trabalhou pela 99. E o Phil Thomas do canal Escola para Uber, que é um grande incentivador e que trabalhou com o aplicativo da Cabify também. Veja aí nesse vídeo os ganhos que eles obtiveram em um único dia de trabalho. Que to! Tem alguém acordado aí? Eu tô <risos> Ui, que friozinho! Isso aqui parece deserto, louco! Ai, gurizada, terminamos então as 24 horas do inferno! <risos> Então tá, Grisada, vamos nessa, então, estamos encerrando, né, a nosso 24 horas ao vivo aí. Uh, como é que então ficamos? Ficamos então, quem é o nosso, nosso vencedor aqui? O vencedor... Antes, não... antes, antes de falar o vencedor, <risos> antes de falar o vencedor, eu quero aproveitar já essa parte aqui e agradecer ao Thomas por a iniciativa, o Felipe por entrar como convidado e fazer essa força toda que nós fizemos hoje aí, quem pensa que é fácil, não é fácil, não é barbada, tá? Uh, então, Thomas, valeu mesmo. Capaz, de meu Coração. Eu que agradeço. A todos aí que têm essa vontade e têm metas a cumprir, é só colocar metas na cabeça, na... Uhum. colocando metas pra você, você vai conseguir fazer tudo que conseguir no aplicativo, não tem como não conseguir. Isso eu te vai dar exemplo agora aqui de Capify 99 e Uber, que foram bem parecidos um com o outro sendo que cada um um aplicativo diferente, mas os valores foram bem parecido, bem quase iguais um do outro. Muito bem então. Vamos começar então com o terceiro lugar. <risos> Ficou comigo. Consegue aí para mim o meu mostrar para vocês então. Cabify me surpreendeu, gurizada. Deu R$ 793, reais. vou mostrar para vocês. O meu telefone tá fazendo a live Eu tirei um print agora da tela Mas eu, eu sou vitorioso em corrida eu, tenho, eu fiz o maior número de corridas, 58 corridas Se eu não me engano Terceiro lugar, mas nem o momento vergonhoso O que não. tu fez de viagem Puta, tá, velho, né, cara Aí a produção eu Tá arrumando dança, aqui, vai, só um ó, pouquinho, pessoal Então te liga só Tá, tem que tirar um pouquinho do brilho? Segura aí, nós estamos projetando Aqui, gurizada então olha só, Bruno Pelúcias, e aí então gostou dos pobre de raiz no Cabify? Tem, tem pobre de raiz no Cabify. Te liga só, gurizada, cadê os valores aí? É. 7,93 com 56, 58 corridas. Eu, eu fui o que fiz mais corridas, mas ganhei o menor valor. Por 7 pila eu ficava com 800. Vamos pro segundo lugar então, que é o segundo aí. Aqui. Ai... Isso aqui tá que nem um deserto, gurizado. De dia é um calor de 45 graus, de noite é um frio dos infernos. Aí pessoal, eu tinha. Como eu tinha falado antes, eu tinha 499. E eu fiz isso aqui, ó. Se eu consigo. Aqui, ó. Eu fiz 800 na cabeça. Na cabeça. E eu vou olhar aqui, vou dizer pra vocês aqui. 53 viagens. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. 53 viagens feitas pela 99 Copa. Obrigado para vocês entenderem que a 99 agora, ela tá embolando todo o valor da semana. Então para vocês apareceu aí 1.900, né? 1.299. 1.299, mas o valor que ele fez foi 800 reais, exato, com os quebradinhos, tá? Agora vamos pro vitorioso então aqui que foi Uber. Vai lá meu amigo mestrado para Uber, Juliano. Bom, como a gente mostrou no começo, eu já tinha o de sexta-feira 1,66 com 70 Que tá aí na tela 8 viagens 1,66 com 70 pesado Ele mostrou 1,66 Por causa que 4 horas Pra quem não sabe 4 da manhã Uber encerra Zera e começa de novo Então da meia-noite de ontem Até 4 da manhã Ele fez 1,66 né E das 4 da manhã até agora Quanto que deu? 725 com 38 42 viagens, 18 horas e 50 minutos. Com mais 4 horas. Sei lá, meu. Uh... 22, 22 horas. 22. 22 horas. Então, fechou o total ali, ó. 892 com 0.8. 892? 892 com 0.8. Quase 900 pau. Eu queria até deixar claro para você assim, quanto que eu gastei de combustível? Bom. Eu, tinha, eu tinha meio tanque E eu peguei, gastei esse meio tanque E botei mais 150 reais Nesse centro Como eu fiz uma meta lá Uma promoção da, da 99 Que me dava 150 reais Ou seja, eu gastei apenas muito tanque de gasolina Nessas 53 viagens Porque o carro é a gás, né? Eu gastei 100 reais de GNV Para fazer esses praticamente 900 reais Então é um faturamento é um... O GNV, todo mundo sabe que tem um consumo bem baixo, então o faturamento também fica bem bom com o GNV. Eu vou completar meu combustível agora, mas vai dar uns 350 pau que eu gastei de, de combustível. Isso aí porque eu tô no HB20, o HB20 toma combustível. É, é automático. É. Bom, Gurizada, então assim, ó, como é que ficou o nosso ranqueamento? A Uber ganhou por 900 pila. Depois veio a, a 99 Pop com 800 e o Cabify perdeu por R$ é, 7,93. Mas, entenda a matemática, o Cabify foi o que fez o maior número de corridas. Foi feito 58. Quantas tu fez? 99? 53. 53 da 99 e quantas tu fez? 50. 50 da Uber. Ficou claro que a Uber tu trabalha um pouco menos e ganha mais. E no Cabify tu trabalha mais e ganha menos. Que fique de. Né, de, de fica um puxão de orelha pro tio Cabify, que ele está investindo demais nos passageiros, está baixando a tarifa para os passageiros, mas ele está fazendo exatamente uma padaria, uma ótima de uma padaria que não tem padeiro para fazer pão. Ele tem vários, vários clientes, mas não tem o padeiro, ou seja, não tá, ele não tem motorista, ele não está investindo em motorista, eles estão investindo no lado errado. Um monte de passageiro que quer o produto, mas não tem motorista, porque o motorista está ganhando menos, o motorista está indo para 99 e para Uber. Hoje eu... mesmo, na 99, vários passageiros... Dizeram que não tinha motorista no Carfighter que migrava para 99 porque eles não achavam claro. motorista. E o, o próprio Thomas estava fazendo deslocamentos de 5 km. Ou mais, estava em inferno. E todos os passageiros dizendo que estava tá demorando 30, 40 minutos para conseguir um carro. Não, ficou ali, uma tarifa de fome. Claro. Não tem. Então Muito bem. Eu, para mim, está encerrado, então. Está aí. Cada um aqui fez uma média de 800 pau. Cada um fez 800 conto aqui. Só o, o Juliano que fez 900 né, faltou 7 reais para 900, então foi uma média boa de 800 pila para cada um, como que não dá, eu tinha falado de fazer 14 mil no mês de dezembro baseado nos ganhos do ano passado, que tu fazia uma média de 600, 700 num dia bom que nem hoje, os ganhos estão acima da média, então dá para fazer 14 com tranquilidade ou mais, vai ter o senhorão que vai dizer que é escravo, que é isso, que vai morrer pelo rim, um vai... É, só. Money. Falou, então... tá. Falou tá. Wagner, perguntou quem é o qual é o meu carro? Meu carro é um Fluence 2017 no GNV. Muito bem, eu uso um Porsche Car aí eu... O Guilherme tá dizendo que pela lógica que eu ganhei. Ah, é isso aí, eu não sei qual é a lógica, mas eu ganhei. Tá apoiado Samuel, um Fluence? Caramba. Cara, eu acho que todo mundo ganhou. Fala Maeda, ah, foi muito bom. Foi. Já para Maeda? Todo mundo ganhou. A barruzada foi totalmente acima da média. Ontem o Felipe falou aqui, à meia-noite, não, vou fazer, vai dar pra fazer 900 no 99 FOP. Tu tá louco! E aqui, o Juliano fez os 900 na Uber. Na 99 Pop foi 800. Mas o Cabify chegar em 800? É um dado histórico? Não, ninguém acreditava. Eu não acreditava. Pelas minhas contas que eu tinha feito, eu te jogava que ia fazer. Eu também, eu joguei 500 a 600 pila no Cabify e chegou a 800 pau tá o Cabify, o Cabify tá de parabéns, mas eu trabalhei feito um jabo, um mas... retardado, um abestado, abostado. Muito bem, esses que fizeram a média de mais de R$33,00 a hora trabalhada, se eles fizeram R$800,00 e um único dia de trabalho, isso pode representar para você trabalhar no seu trampo para poder ganhar isso durante o um mês ou um pouquinho a mais, né? Por fim, se você quiser complementar a sua renda, dá tranquilamente. O que não dá é você trabalhar, acordar muito cedo para poder trabalhar e lá para as 4 horas você termina o seu trabalho. E você começar a fazer Uber, você já vai estar tá muito cansado e você vai querer terminar às 10 horas da noite para poder não te acordar muito cedo para poder ir para o seu trabalho comum e você pode se cansar. E a única coisa que você vai dizer é que o sistema para você trabalhar como motorista de aplicativo não dá, já está saturada. Não é verdade. Se você se divide em dois trabalhos, o seu trabalho CLT e o seu trabalho como autônomo, como motorista de aplicativo Um ou outro para você não vai valer a pena Se você já está dividindo o seu trabalho sendo motorista de aplicativo É porque o outro não está indo muito bem Portanto, se quiser tomar a decisão de ser só motorista de aplicativo Ou então se dedicar ao seu trabalho, a decisão é tua Eu decidi ser motorista de aplicativo Fico por aqui nesse vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreva se gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha e compartilhe com seus amigos também. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.